E aí, hum. Olá! Olá! Boa noite! E aí? Já é noite ou oh, noite? É verdade. Aqui, aqui é boa tarde, mas eu estou me situando onde você... Aqui é, aqui é noite e tá mais frio. É, aqui não está frio. Ah, é, porque estamos em estações também opostas. Opostas. Apostas, opostas, complementares. É. Sim. Porque aí já vai. Eu acho, né? Eu acho. Acho que aí já vai entrando o outono. E aqui já estamos chegando na primavera. É. O que importa isso? Acho que nada. Não importa se não houvesse isso, não. Na vida ficaria mais difícil. <risos> isso é um efeito colateral do, da angulação da Terra e da Lua. E da vida na superfície de uma esfera em movimento. Não, a vida é efeito colateral da, do trupicão que a Terra teve. <risos> Aí a Terra <risos> trupicou, ficou torta. E a veia a Lua. E chegou pertinho. É isso aí. Deixa eu ver se eu tô. É o Zé? É, lógico. Ah. Quem mais explicar tão brilhantemente o porquê que existe é, clima, alterações de clima, estabilidade de clima? Convenções e alterações, movimento das marés, Movimento de, de no direcionamento dos animais que fazem migração Com um tropicão É né? verdade, as suas explicações tendem a ter uma lógica poética sucinta Plena, sucinta e plena Mas o que diz o ser que se diz maduro? consciente, adulto. Maduro é aquele que se adultera ou maduro é aquele que é adulto, que é íntegro, que corresponde a seus ideais? Isso é muito complexo, muito complicado, porque usa de padrões extremamente subjetivos e indiretos que formam Estruturas complexas, subjetivas e disponíveis também indiretamente ao psiquismo de cada ser e ao psiquismo coletivo. O estado morfológico de padrões comportamentais está aí disponível e é levado em consideração sem que as pessoas saibam. Grupos né, se comportando como um, conjuntos de, de animais unicelulares, conjuntos de animais de serezinhos, pequenininhos, que se mantêm unidos e nutridos por pensamentos, ideias, vibrações, aonde o ser... Acaba representando isso e se unindo a um grupo ou outro Aí a pergunta é O que é a maturidade Sem um estado íntegro A um conjunto de regras e conduta E aí nós voltamos à ideia de moral e ética Não precisamos entrar nisso Porque já falamos sobre isso E é só ir ouvir sobre moral e ética Sendo assim temos o efeito e a circunstância da moral e da ética sendo empregadas através de uma estrutura do ser que é maduro perante ao seu meio. Pois oh, é, mas e os exemplos? Pois é, exemplo de maturidade. Tirando de pessoas próximas, você não tem muitos, muitos exemplos de maturidade. Como representantes, principalmente na mídia. Na história, sim, muitos exemplos. Mas na mídia? Na mídia, o que é um exemplo de maturidade se não o um comportamento educado? O que é a educação se não, se não uma, um código de conduta? Mas o que é a maturidade das intenções? O que é a complexidade e o desenvolvimento dessas intenções nutridas que geram ressonância com padrões e estruturas que atuam indiretamente como possibilidades ao nosso código é, de programação pessoal. Nosso código que a gente desenvolve durante a nossa vida, a nossa sintaxe interativa multidimensional. Isso foi foda, hein? Pô! Sintaxe Eu interativa multidimensional. Então, gostei. você gostou? Então, isso tudo é para você gostei. gostar. aí <risos> é, Então, de certa forma, a maturidade das intenções é uma maturidade gramática gramática e estrutural baseada em uma linguagem de programação que tem seus estímulos e efeitos. Tem uma interface vivencial que é a parte bonita, gráfica, mas atrás daqueles comandos tem uma série de códigos, efeitos e estruturas que funcionam sobre, em Padrões de cascata. Um, saber disso é importantíssimo e saber diferenciar que você tem uma maneira de interagir e um código próprio, e saber que existem padrões subjetivos indiretos disponíveis, e saber que você se manter estável e pleno é garantia de você se dar bem, é praticamente uh, o modelo para mudar o mundo. Então a maturidade e o mundo vem do próprio desenvolvimento pessoal do ser que é maduro e corresponde às suas características, gostos, direitos... E um, formas de ver o mundo É, mas a gente pode falar dos problemas sociais, econômicos, estruturais, comportamentais, desvios, pode? Mas não é o foco O foco é O ser amaduro maduro perante alguma coisa E é melhor que o ser seja maduro perante a sua humanidade Humanidade e habilidade de ser humano ao Código de Direitos Humanos. Fez isso? Porra. Se 30% de todo mundo fazer isso, sabe, direito, e não ter, não ter trauma, tá íntegro, sabe, Tchuliano? Tá íntegro. Já é, já tá, já dá para gerar o efeito cascata e a mudança ser rápida. Não estou falando que 30 por, só 30% das pessoas são boas, não não, 100% das pessoas são boas Mas muitas pessoas têm medo, têm receio E não é culpa deles É, é uma estrutura complexa que nós estamos mexendo Então, para resumir E eu ir embora eu... <risos> Você não evolui a maturidade Você não amadurece você é maduro perante as circunstâncias e os efeitos de estímulos que você tem em um ambiente equilibrado aos padrões, equalizado aos padrões. Tudo só se manifesta em equilíbrio, mesmo ruim. Sabendo disso, você, para ser maduro, você fala: Eu quero. Seguir o código de conduta e o código de ética do direito humano Fez isso, a sua habilidade chamada maturidade, que já é inata, vai se adequar Porque ela envolve estruturas e dimensões subjetivas De padrões emocionais, instintivos e mentais Com inteligências primordiais e sagradas Das quais você não tem acesso direto mas você é sustentado e as adaptações acontecem. Saber que não há um amadurecimento baseado em experiências muda completamente a estrutura de experiências do planeta. Podem chegar na hora merda, hein? Não vou, só vai vir eu aqui agora. Ai, eu não sei como é, Mas, vai uma pergunta. Por favor. É... É porque quando você disse não há um amadurecimento, eu pensei no processo de amadurecimento que se observa na natureza e também na natureza humana como ser biológico. Onde há um processo de, de crescimento. Igual na frutinha, há um processo de de crescimento, até ela chegar num estágio que se chama o estágio maduro, daquela frutinha. Assim, ah, então, sim, eu estou falando... Eu reconcilio... É Como eu reconcilio esse processo natural de amadurecimento comum a todos os animais, aos humanos, é, até na formação também das montanhas, né? um processo formativo ali, ah, com o que você disse que não há um amadurecimento. Pois é, vamos colocar aí uma palavra... Para dar contexto, não há um amadurecimento é, como habilidade da maturidade. Ah tá, tá bom. Habilidade, maturidade, ela já tá pronta. E se você tem mais de 18 anos, e você é adulto, legalmente adulto, no sistema atual, se você concorda, vai também não vai concordar com o Código de Direitos Humanos sem conhecer, né? Vai conhecer, <risos> leia, tem acesso. E aí você fala, eu quero que a minha maturidade se baseia nesse código. E aí a sua adaptação vai acontecer. E sua vida vai... Com garantias de que ela seja bem melhor. Que ela tenha... Esses códigos correspondidos. Pode acontecer que existam contrastes morais. Mas, como você ouviu aqui, você pode vir nos cobrar para pedir informações, ajuda e suporte a lidar com esses contrastes morais, contrastes comportamentais. Ajustou? Um contraste... Ajustou. Um contraste comportamental seria quando o ser encontra algo no código que ele gostaria de se, uh, de se adequar, mas ele não consegue, ou é. ele não concorda? Por exemplo, todo ser tem direito a estudo, todo ser tem direito à cidadania. Aí, o ser tem exemplos, um... o ser é homem e tem exemplos de machismo, e ele tem um código de conduta em certos aspectos, machista Aí ah, ele diz que quer Que sua maturidade Seja uma representação Dos direitos humanos E aí vem o demônio e o anjinho Fala, ó oh, amiguinho Precisa mudar isso aqui para você poder seguir Como representante dos direitos humanos Aí o amiguinho fala Não, isso eu não vou mudar E aí o serzinho tá lá vivendo a vida dele dizendo que segue o código de direitos humanos, mas não segue. Isso gera um conflito, porque quando você tem um conflito no seu código, sua máquina dá uma, uma travada, né? Alguns núcleos ali ficam meio sem saber o que fazer. Aquela linha do programa não, não compila direito. É, e outras linhas que dependem daquela linha também ficam atravancadas. Então, o problema não é não saber o que fazer, porque se tem muito código bugado, o ser começa a ficar sem saber o que fazer. Começa a viver e vivenciar as coisas sob estresse. Esse estresse a longo prazo, causa coisas efêmeras, como doenças, é... como... câncer, né? Ou muitas outras coisas, muitas, muitos efeitos. E não é uma política baseada no medo, eu só estou expondo um fato. Então, se hoje você tem conflitos... É, são conflitos de ideias e representações que você assumiu, que você pode deixar de assumir E honrar o que você deseja, o que você vê Só que a maneira mais confortável e gostosa de viver É honrar e ser perante a questões de direito comum em plenitude Por quê? Ah, eu sou obrigado? Não, obrigado você não é, mas Você tem um modelo de vida livre Bom para todos, inclusive para você, e é uma regra do ambiente, é no mínimo educado você analisar a situação e se quer ficar, brincar, dançar, né? Ou não dançar conforme o silêncio ou a música. Ah, mas isso parece imposição, né? Não, não é imposição. E se você está aqui, o seu direito. A desejar é levado em consideração e o seu direito pleno está disponível para você. Pode parecer um salto muito grande, pode parecer muito complexo, mas não, o sistema tem condições de oferecer isso. Entende? Um, Juliana, Juju. Juju é bem mais legal, está atualizado, 2021 é Juju. Vovó, Xuxu? Mas você não é vovó ainda. Mas é um personagem. Apesar que você é vovó dos gatinhos, né? É verdade, tava... é um personagem. Então você é a vovó do Meia-noite. <risos> <risos> Meia-noite tava bravo esses dias. Porque ele tava bravo? Eu tô lendo um livro chamado A Filosofia Felina, olha Bem útil, né? É bastante útil, é bastante Esse livro. Hum. É muito bom. Eu achei que ele ia ser um livro superficial, mas é um pequeno tratado de filosofia, é muito bom. Sim, então eu fui fazer um trabalho com ele. Aí eu disse pra ele que ele ia cuidar do lado direito, indo ao centro, e eu ia cuidar do lado esquerdo, indo ao centro num determinado quadrante. Só que eu não tenho culpa que o quadrante é. era meio em formato de lua. <risos> E tinha Chegou bem grave. mais trabalho pro lado dele Eu não tenho culpa <risos> Não tenho culpa Foi uma situação de sorte Aí estava bravo Entendi, eu... Como é que é? Da deusa da fortuna? Da, das... Não é, pois é. é Como é que chama as três deusas que tecem oh, o destino? O Aí ele ficou nervoso Porque o Marabou falou Vocês fizeram um bom trabalho Aí eu falei, é verdade ah, mas ele fez, ele sentiu que ele fez mais, você. É, mas tem mais, não tem mais, só tem bom trabalho ou mau trabalho. Éramos uma dupla. Eu entendo, Marabô. É. fatos, é, não. Trafatos, não há... Pois é, éramos uma dupla. Ele concordou com os termos. E você sabia que estava desproporcio, porque foi foi desproporcional pois é irei para o túmulo com essa informação você sabia que era um arranjo desproporcional quando o uhum. arranjo foi quando o acordo foi feito eu disse para ele assim você pode escolher a direita ou a esquerda qual você quer mas você já sabia você tinha o dado de que a esquerda era menor o caminho pela esquerda era mais menor mais fácil menos requeria menos esforço eu sabia que tinha um caminho mais fácil mas você sabia qual era? As perguntas estão ficando delicadas. <risos> eu me, eu vou, eu vou me resguardar do direito de não responder essa pergunta. Isso, isso pode ser considerado uma informação material para a formação daquele contrato? Qual contrato? Foi um algo, foi algo que nem que existe contrato? mais. Foi um trato, mas. Não, um trato. não existe mais. Eu não me lembro já o que eu contei pra você. Uhum. O que aconteceu? Eu nasci hoje Olha, de o computador, de está computador está travando. <risos> você está me ouvindo direito? A internet está caindo aqui. Olha, eu acho que a gravação não vai dar certo. Depois você dá um copinho de leite pra ele. Pois é, eu sempre dou um copinho de leite pra ele. Eu cuido bem dos meus. Tá vendo? Afinal de contas, ele tem que trabalhar da próxima vez. E obviamente ele pega a parte mais, né, intensa e mais com mais trabalho que você. Tá, mesmo, aí eu não sei, aí, não sei. Vai, aí eu não né? sei a próxima vez será uma incógnita. Como que você está presumindo? Estou projetando eventos passados no futuro provável. Não sei. Precisamos é. é. é, é, equilibrar as relações entre os seres. Pois é, você se mostrou madura perante a sua análise. Sempre que vocês forem usar o termo maduro, é maduro ligado a algo. Isso vai deixar mais fácil. porque se você falar, ah, eu sou maduro ou eu sou infantil, né? aí vai ficar ruim para vocês, porque vai ficar um termo genérico, que generaliza condições e estruturas subjetivas das quais vocês ainda não têm acesso direto e consciente para administrar. Então, restringir a esfera analítica usando as habilidades é muito mais fácil para viver e conviver no mundo de maneira conveniente. Mas, é ao mesmo tempo, você pode, então, dizer que se você não está pronto para ah, aceitar com tranquilidade um, uma proposta, ou uma oportunidade, um chamado... Você, se pode dizer não me sinto maduro ainda isso me sinto imaturo ah, para pra... isso sim deve deve que, que, é que dizer? isso não me sinto pronto ainda exato você pronto. deve tá. é um dever você dizer que não consegue fazer algo que não que você não está apto a fazer algo Por quê? Porque se você fizer e outras pessoas dependerem de você, né, aí fode, né? É. Aí. Então, aí. E aí entramos, chegamos na primeira coisa que você disse, então, que é como ser adulto sem se adulterar. É. E aí eu falei das coisas subjetivas, eu falei das estruturas subjetivas, eu falei deste campo de interação em camadas que todo ser humano acessa, pois vivemos... Em 16 dimensões e agora nós estamos focando em ensinar vocês a viver de maneira conveniente em 16 dimensões. Respeitando que o sistema tem padrões não legais. Por enquanto. É isso. Muito bom. Então agora eu me vou... Parabéns pelos seus estudos e até. Gratidão, Zé.